Oi pessoal, eu sou o Otávio e hoje eu queria mostrar pra vocês como instalar o Pygame aqui no Linux. Então, se você for aqui na página do Pygame... E como é que eu cheguei nessa página? Eu vim aqui e procurei Pygame. No DuckDuckGo, você pode usar o Google ou outra ferramenta, Bing, sei lá se alguém usa Bing. Mas tem a página do Pygame aqui, a página oficial. E aí na página oficial já tem um link aqui, Getting Started. Né? Começando, né? Como começar... Só que é claro que na hora que eu fui gravar o vídeo, ontem tava bonitinha, hoje eu fui gravar o vídeo e então, é, tá tudo esses caracteres doido aqui A página tá mal formada, não sei, ela é uma wiki, né, então alguma edição deu errado aí Tudo bem, é, a página que eu tava antes ali é a Docs, que é essa aqui, a documentação Mas se você for aqui, documentação instalar, bem, vai cair no mesmo lugar, dá errado, né mas tudo bem, eu vou mostrar pra vocês porque eu já sei fazer, já fiz, então tá tranquilo é, Se você olhar aqui, logo na página principal do Pygame, está escrito assim, ó, pip install pygame Que essa é a maneira oficial assim, de você instalar pacotes e essa é a maneira de instalar bibliotecas do Python de uma maneira geral né? Então, vamos primeiro olhar se eu tenho Python então eu escrevi aqui Python, estou aqui no terminal, né, no console, aqui no Linux, eu tenho um Python 3.8.2. Você talvez tenha outra versão, tá? eu estou usando aqui o Arch Linux, mas com certeza todas os, as distribuições Linux tem Python. Assim. Sem Python, acho que metade das coisas não funciona. Então beleza, dou um, dou um Ctrl D aqui, né? Ctrl D ou Exit, né? se eu tiver aqui dentro, eu posso, acho que eu posso fazer assim, Exit, Exit. Não, não que ah, até ele falou, control D Beleza Se eu apertar control L Eu apago tudo, vou deixar só o Python aqui Então assim tô com, Tenho Python, beleza Então control D, sair daqui Se eu fizer então o tal do PIP Install Pygame Deve instalar, né? É, não tenho Não tenho PIP <risos> é, Esse Linux eu acabei de instalar Então não tenho quase nada nele mesmo então vocês vão ver em algum lugar por aí, assim, às vezes o pessoal fala assim, ah não, mas tem um python-m pip install pygame, pode ser que funcione, será? Pé. Não tenho nem o um módulo pip, então tá bom, o que a gente tem que fazer? Vamos instalar essas coisas aqui, é, o Manjaro, que é a distribuição Linux que eu estou usando, ele tem esse gerenciador de pacotes aqui, tem coisas parecidas, né? Assim, acho que tem uma central de problemas do Ubuntu. Todas as distribuições tem alguma coisa parecida. Até o Windows hoje em dia tem, né? Uma loja do Windows. Ó. Mas aqui, se eu for aqui, eu quero procurar, então, primeiro, o PIP. Na verdade, acho que ele vai chamar Python PIP. O PIP Tools, na PIP blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. É, não sei. Não tá com cara de ser o que eu quero. Então... Mas dá pra procurar separado, acho que ele vai achar. Acho que é Python tracinho pip. Vamos ver. Opa, o tracinho daqui não, ó, tracinho, ó, aqui. Ó, Python pip. Achei que se você colocasse com espaço ele ia achar, né? Mas, mais ó. não. O que a gente quer é esse cara daqui. Então é, ó, a ferramenta recomendada pela pipa para instalar o pacote Python. É, acho que é isso que eu quero instalar. Então ele ficou uma operação pendente e você aplica. Aplico, boto minha senha aqui ele vai fazer alguma coisa. Ele vai falar assim ó, vou instalar essa cacetada de coisa aqui. É um monte de coisa, mas são só 570 Então Vai ser rapidinho. Aplicar. Baixou tudo, instalou, transação finalizada com sucesso. Então, será que agora eu já tenho pip? Vamos ver pip install pygame. Olha, até tem. Pá. Eu tenho o pip, mas agora para instalar o Pygame, ele não quis. Por quê? Ah, ele fez uma instalação de usuário. Blá blá blá. Ele foi coletar o Pygame. Ele até tinha no cache, né, Que eu que eu já tinha instalado antes e de desinstalei. <risos> mas, ele deu um erro. Por quê? Não achou um arquivo de setup, não sei o que, procurou as dependências, até achou um tal de SDL. A imagem achou, fonte não achou, mixer não achou, esses ele achou, esses não. Então, é, veredito final, faltam dependências. Então, como é que você resolve isso? O jeito mais fácil é vir aqui voltar aqui no seu gerenciador de pacotes de novo. E do mesmo jeito que a gente pôs assim, python, python pip, vamos botar python, pygame. Ele vai ter... Não vai acontecer nada, né? Por quê? Porque vocês estão olhando. Então, vamos apagar tudo aqui. Sei lá, véio, vocês têm computador, é um tribicho doido. Ah, até apareceu. Acho que tava ela meio travado, talvez seja porque eu estou gravando a tela, sei lá. Bom, achei aqui, né? Vocês viram aqui? Procurei Python Pygame, daqui a pouco ele vai perder tudo, teve, sei lá. Mas aqui, ó, Python, tracinho Pygame, a versão que tem lá é 1.9.6.3. Essa aqui, então, instalar. Então, ele fica com a operação pendente, né? Lembrando que os gerenciadores de pacotes são é, assim, meio esquisito. Você marca instalar. Só que ele não, não instala na hora, não. Você tem que ir lá depois e aplicar. Então, apliquei. Ele vai falar assim, ó, tá, Para instalar isso, eu vou instalar esses caras aqui, ó. Não por acaso, são coisas que ele estava faltando aqui, ó. Então, ó, ele instala o um tal da SDL. SDL TTF. TTF tem cara de fonte, né? Então, ó, TTF é o que faltava aqui. SDL Mixer é o que faltava aqui. Port Midi é o que faltava aqui. E algum outro desses aqui deve ser esse outro Port Time aqui. <risos> Então, vou aplicar. Apliquei, blá, blá, blá, pum. Transação finalizada com êxito. Tá bom. Então vamos tentar de novo. Vou dar um Ctrl L para apagar a tela. Apertar para cima aqui o pip install pygame. Tchan. Ele até fala que ele já estava com esse requisito satisfeito. Ele até já tinha. Por quê? Porque ele instalou, mas faltava dependência, né? Assim a mensagem que ele deu antes foi porque faltava dependência. Como é que a gente testa o pygame? Você pode vir aqui tem uns exemplos na página do Pygame se você for naquela página de documentação ó, que tá funcionando, né? não aquela que tá bichada mas tem aqui ó, exemplos e aí ó, tem esses carinhas aqui todos ó. então se eu vier aqui ó, python-m pygame examples.aliens acho que é só assim vamos ver Ai, já morri logo de cara <risos> Deixa eu tentar viver pelo menos uns 10 segundos Pra vocês verem como é que eu jogo oh, Ó, mas vocês estão escutando? Ele já vem até com som e tal Tem com as sprites, as animações e tal, né? Então assim, se você tá com uma máquina que não tem jogo nenhum Você instala um Pygame Ui. Nem sei se vocês estavam me escutando Porque o barulho tava tão alto eu esqueci de baixar o volume dele aqui Mas é... então, se você olhar Esses caras todos aqui Eles fazem parte do Pygame né? você instalando o Pygame do jeito que a gente fez aqui, você já tem acesso a todos esses caras aqui, né? então vamos botar um outro se eu dar um Python vou apagar a tela para vocês verem melhor python-m pygame examples.timp acho que nem preciso desse main no final viu? Aí, ó. coitado do chimpanzé Ótima. Ele você... Eu não consigo. Acertei. Então isso tudo aqui são exemplos que você tem acesso aí quando você instala o Pygame. E aí só que não tem joguinho nenhum, você pode instalar o Pygame e vai ter acesso pelo menos a esses aqui. <risos> tá bom? Então esse é o um jeito de fazer no Linux. É, talvez tenha ficado confuso, né? o pessoal reclama às vezes que eu vou fazendo mostrando as dificuldades e os percalços do caminho Então às vezes as coisas não ficam tão claras Mas basicamente o que eu fiz aqui foi Eu olhei se eu tinha o Python instalado, então eu fiz assim, Python é, E aí descobri que sim, eu tenho o Python instalado Apertei Ctrl D e saí dali é, Aí eu fui instalar usando o método oficial pip install pygame e aí, aquela hora, não funcionou, por quê? Porque eu não tinha o pip. Aí, o que, que eu fiz? Eu vim aqui e instalei o python pip. Que aí, a minha tela fica toda travada aqui, mas tá, python tracinho pip. Instalei esse cara daqui para ter acesso ao pip. Aí, voltei aqui nessa tela do, do terminal e botei pip install Pygame de novo. Ele reclamou de várias dependências. Então, o que, que eu tive que fazer? Voltei aqui no meu gerenciador de pacotes e procurei Python Pygame. Eu achei esse cara aqui, o Python Pygame, instalei ele e aí sim, aí eu tive acesso ao Python Pygame aqui. É, a fazer o pip install Pygame no, console, no terminal aqui do, é, do jeito que eu estava imaginando que eu ia, ia funcionar de primeira. Né? Então é isso. Se sua máquina já tiver pip, já tiver o Python Pygame, tiver tudo bonitinho, você vai fazer pip install Pygame e vai funcionar. Mas nem sempre é o caso, por isso eu quis mostrar um pouco partindo de antes. O é, que eu queria mostrar para vocês também, assim, eu vou querer fazer com vocês vídeos, então, do Jogo das Rainhas, que é esse joguinho que eu fiz aqui na Campus Party. Então depois a gente vai fazer juntos. E outro que eu recomendo vocês fazerem é o Pyladies Flap Pai... Flap Pai da Jéssica Dias, né, que aí eu vou colocar o endereço aí na descrição, que é esse joguinho aqui que é legal pra caramba também, eu fiz um dia na Python Brasil, né? teve uma oficina disso na Python Brasil, e eu vou mostrar pra vocês aqui que cara que ele tem, Todo bonitinho, cara. As meninas são muito cuidadosas com isso aqui. <risos> Eu sou ruim pra caramba. nisso. Mas aqui é um joguinho que o pessoal faz em oficinas aí, né? A, a Jéssica e a, as da Turma das Paileiras estavam fazendo lá na Python Brasil e em outros eventos que elas fazem. E é um joguinho legal. A gente pode fazer junto aqui também em algum momento. E, mas fica pra uma próxima rodada. Beleza? Então... Boa programação para vocês, bons jogos, se divirtam. Se. <risos> um abraço.